Olha só, esse vídeo é mais sobre mais de Eu não sei exatamente como você chegou aqui, mas se dê a oportunidade de ficar até o final desse vídeo e entender exatamente como funciona o que eu quero te mostrar, porque assim você pode aprender algo a mais do que eu vou te mostrar, assim, simplesmente, sabe? Eu vou te mostrar uma ferramenta como você pode ganhar esse dinheiro. Porém, o que está por trás disso aí é que pode te dar um maior retorno. Então é importante que você fique até o final do vídeo, porque mais de não é assim, ele não acontece do dia para a noite. Você tem que ir somando as suas ideias até você ter uma mentalidade mais evoluída Uma, uma mentalidade aí mais madura Para saber o que é melhor para você Quais atitudes você precisa ter Para ter uma boa escolha Nas suas decisões Bem, ó, Minha mãe sempre dizia aí que de grão em grão Que a galinha enche papo E é mais ou menos isso daí eu quero te contar, é uma forma assim, diferente, tranquila de você começar a investir e dessa forma você pode somar com outros tipos de renda, né? Porque a riqueza nada mais é do que você multiplicar e as fontes que você tem vezes a frequência do que você ganha, que é igual à riqueza que você pode ter. Então, quanto mais fontes você tiver, mesmo que sejam poucas ou várias, poucas os valores que você ganha, né? Considerando a frequência que você tiver, você vai ter uma riqueza, você vai conseguir algo muito maior, né? uma coisa que eu tenho que dizer você tem que dar muito valor ao seu dinheiro porque ele é o melhor empregado que você pode ter porque ele pode trabalhar 24 horas por dia em prol do seu benefício entendeu então valorize seu dinheiro porque é muito simples de ele fazer ele trabalhar para você eu vou te mostrar aqui através do aplicativo como que isso é fácil como você pode ver aqui eu estou no 99 p o aplicativo eu coloquei aqui 2.340 reais e ele já está me rendendo aí um é, real praticamente por dia Calma aí, ainda não sai do vídeo, não é só isso aqui que você precisa entender Eu vou te contar mais coisas e alguma ideia que pode te ajudar mais ainda, tá? Olha só, então eu tô ganhando aí por dia praticamente um real, ó Eu ganhei um real, um real, nove no... 99 centavos, 98 e esses 50 reais que tá aqui foi de uma promoção que eu ganhei de outro banco, né? E aí eu transferi para cá para eu ganhar é, rentabilidade no 99. E aí se você quiser ver esse vídeo, eu tenho o um link aqui no card, beleza? E aí continuando, como você pode ver aqui, a maioria foi aí a recarga através do cartão de crédito. Isso aqui me possibilita um ganho muito maior, porque quando você começa a movimentar seu cartão de crédito, dependendo aí do cartão que você tenha... Alguns do que eu usei aqui eu ganhava 0,8% de cashback Outros eu ganhava um pouco mais Se eu colocar aqui por baixo, mais ou menos desse investimento Só com essa movimentação de cartão de crédito Eu ganhei mais ou menos 20 reais tranquilamente Bem, bem tranquilo mesmo, sem, sem muito esforço já já ganhei esses 20 reais, né? Assim que eu pagar a fatura, eu vou estar recebendo aí de cashback na, no, no meu cartão, aumentando ainda mais a rentabilidade que eu tô tendo, né? Na verdade, eu tô, vou ter mais de um real aí por dia. É, disso que eu tô te falando. Se você tem uma fonte, mesmo que seja pequena, isso aqui não vai te dar trabalho nenhum mais. Já era, já tá investido aqui. Assim, dependendo do que você esteja vendo em outra data, né, a Selic pode mudar, atualmente está em 7,75. O que eu quero que você entenda é que você precisa ter vários tipos de renda, né. Eu tenho pelo menos aí cinco rendas diferentes, essa daqui vai somar mais uma, tranquilamente, não vai ocupar meu espaço, não vai ocupar nada do meu tempo, que e vai estar tá me dando dinheiro, né, trabalhando 24 horas por dia, isso que eu quero te passar, essa, essa mudança de cabeça aí, que você não viva só de uma renda. Uma pessoa hoje em dia que vive só de uma renda é uma pessoa louca, porque provavelmente pode... Pode acontecer alguma coisa que zere essa renda dela e aí ela fica sem saber o que fazer, né? Fica maluca. Então, você tem que ter vários tipos de renda para não cair num problema desse. No 99, você pode investir até 5 mil reais, né? Então, como você viu, se eu dobrar aí esse valor, ainda vou ganhar aí mais de 2 reais aí por dia. Caso você queira investir mais do que isso, né? Você pega o celular de alguém aí confiável, da sua mãe, do seu pai, da sua esposa... E faz mais esse investimento aí. Tem outros investimentos que dão um pouco menor de rentabilidade, né? Só que a diferença desse que eu gostei bastante é porque você está investido através do cartão de crédito e essa movimentação aí te beneficia muito, né? Ela te possibilita ter um, ter um relacionamento melhor com os bancos. Isso aí te possibilita ter maiores limites e isso daí te possibilita ainda mais ter um lucro se você souber utilizar aí o limite do seu cartão para gerar renda. Se você quiser aprender como é que faz. Para utilizar o limite do seu cartão e gerar renda, vou deixar o link aqui na descrição aqui do curso Papo de Milhas, que ele vai ensinar tudo aí que você precisa para poder gerar renda através de milhas. Então, olha, isso aí é mais uma fonte de renda que não vai atrapalhar o seu tempo, vai te economizar muito tempo e vai te economizar dinheiro também porque vai vai te possibilitar viagens né no caso e aí você vai poder economizar porque você vai estar sabendo comprar passagens mais baratas para você e caso você queira você pode vender para gerar uma renda tá entendendo e olha só eu queria agradecer muito muito mesmo vocês aí são mil inscritos eu achei que iria durar mais ainda né eu comecei a postar vídeo regularmente mesmo Dia 1 de abril até agora, dia 1 de novembro Então aí passaram aí 214 dias São 7 meses aí de trabalho eu Achei que poderia demorar mais, mas Veio um resultado aí num tempo ótimo, assim, tranquilo, né? Agora a gente só quer crescer mais e mais Eu só tenho, te agra... eu só tenho a agradecer a vocês aí por ter me ajudado aí, comentado E se é a primeira vez que você tá nesse canal aqui Eu te convido a se inscrever também Agora a meta é pelo menos 5 mil inscritos Toda vez que você tiver uma meta e conseguir ela, você já pensa numa próxima e você vai ver que você vai evoluindo de degrau em degrau aí e subindo na sua vida e gerando renda e tudo mais. Eu só tenho que agradecer a você, estou feliz pra caramba. Valeu, até a próxima!